dia 3, né? dia 3 de janeiro é, Roberta então está gravando é, você pode se apresentar um pouco? meu nome é Roberta eu sou socióloga sou educadora e faço parte aqui do projeto da terra da unidade tem uma área aqui nos sítios e esse projeto para nós é um sonho realizado, né? É uma proposta de uma vida em comunidade, junto à natureza. É uma proposta da gente estar vivendo, né? Sobre a terra, plantando, se alimentando dos frutos que a terra dá, cuidando das águas, é pensando outras relações, né? De de estar, de viver sobre a terra, buscando uma, uma vida mais fraterna, trabalhar com os princípios da economia solidária, do comércio justo, com a regeneração né, dos solos, das áreas degradadas. Então é um projeto que, que nos toca muito, que tem seus desafios, mas que vem acontecendo de uma forma muito bonita, muito rápida, Atraindo muitos colaboradores de vários setores, de várias áreas do conhecimento, e que vem trazendo muita alegria de ver esse projeto florescer. Aqui vai ter o quais quais vai ter a escola, por exemplo? É, são vários vários projetos dentro dessa esse guarda-chuva que é a terra da unidade, né? Então a ideia é a gente ter uma área de agrofloresta, produzindo frutas, é, ter áreas de cultivos, diversos cultivos agrícolas, né? roça mesmo, plantando feijão, milho, mandioca. E uma das ideias é a formação sim de uma escola, a gente pensar a educação das crianças, dos jovens a partir desses princípios que sustentam a terra da unidade. que São a sustentabilidade, a harmonia, a convivência entre todos os reinos da natureza, é, a economia solidária, a reconexão com a terra. Então, é um, um dos nossos propósitos também. E falando dessa reconexão, é, quais são os problemas aqui no Brasil é, ligados com a terra? É, o Brasil enfrenta muitos desafios, né? O Brasil é um país com herança escravocrata, colonial, com elevado índice de concentração de terra. Então, a terra no Brasil pertence a poucos. Então, a gente tem é, muita terra com pouca gente, nas mãos de muita gente, e a gente tem a presença massiva de impérios agroalimentares. Então o alimento, ele não ele não chega à população da forma que poderia chegar o alimento saudável. Então o alimento que chega, né, às massas é um alimento industrializado, produzido com um alto índice de insumos químicos. E é um modelo de agricultura e de uso da terra que vem devastando a natureza, os biomas, né, brasileiros, que vem contaminando as águas. Por isso, no Brasil, também, da mesma forma que o agronegócio cresce de forma muito grande, a resistência também cresce. Então, existem vários movimentos sociais, vários grupos é, que vêm tentando propor outro modelo de ocupar a terra, de produzir alimentos, de viver em harmonia com a natureza, né? Tanto movimentos sociais quanto ambientais estão nesse, nesse diálogo. Fica um pouquinho sobre essa blusa. <risos> é, só te fazer uma pergunta, Daniel. Eu tô olhando para vários lugares, ah. tem que olhar, melhor olhar. Não, senhor, é, mais é, para. É, é, geralmente você olhar aqui, mas aqui pode olhar aqui também, não é problema Tá bom. É, então eu tô com uma camiseta que é do movimento um dos maiores movimentos sociais do campo do mundo hoje, né? O maior do Brasil que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, é, junto ao qual eu atuo há muitos anos como educadora, por acreditar que a reforma agrária é uma pauta essencial do Brasil, de um país como o Brasil, né? com tanta terra, com, com tanta água, com tantos recursos naturais e com esses recursos nas mãos de poucos. Então, o Movimento Sem Terra, ele... Ah, mais de 30 anos, vem atuando em todo o Brasil, buscando a reforma agrária, trabalhando também com a agroecologia, que o uso da terra, a produção de alimentos seja feito de forma agroecológica. E... e aqui na Terra da Unidade também, muitas pessoas, muitos de nós, trabalhamos em parceria com vários movimentos sociais. E a ideia é que a terra também seja um núcleo de educação, de parceria com esses movimentos, de compartilhar com o exterior tudo que for sendo gerado aqui também. né? Que aqui seja uma, uma grande oficina também, uma grande escola dessa forma de, de viver, de se relacionar com a terra, de cuidar das nossas águas, do nosso alimento. Então, esses movimentos permeiam também a terra da unidade. É, como soció soció sociólogo, pode falar um pouquinho sobre a, a, a história de quilombos aqui? Essa região né, também que nós estamos é uma região marcada pela presença quilombola. Então, os quilombos são núcleos, aglomerações, né, de comunidades negras que surgiram a partir da escravidão. E no Brasil, ou surgiram por Fugas de escravos ou por doação de terras, né? Após o processo da abolição, alguns quilombos surgiram porque receberam terras. Então, aqui na Serra do Espinhaço, a gente tem muitos quilombos. Tem a presença, assim, marcante. Aqui em São Gonçalo mesmo, né? Temos um quilombo dentro da cidade e alguns nos arredores. Então, isso mostra também que essa região é uma região com uma diversidade cultural e étnica muito grande é um núcleo que de muita riqueza em termos de cultura popular de manifestações é, populares como o congado a folia de reis a marujada os Catopês. então uma região que precisa é um cuidado especial né que precisa precisa chegar recursos nesse lugar né precisamos fortalecer essas populações essas redes de parcerias, então é uma região muito rica. Amigo, amigo meu falou que a única coisa que é de direita pode trazer aqui em Brasil é, o, é justamente isso, fortalecer nossas comunidades. Uhum. Então aí por isso a gente está no momento político do Brasil, uma conjuntura política muito complicada no momento, porque nós tivemos muitos anos com um grande fomento aos projetos socioambientais, às iniciativas agroecológicas, ao desenvolvimento de tecnologias sociais. E agora, recentemente, teve uma virada muito grande. Né? Então, a gente tem agora uma conjuntura política de extrema direita que favorece, acima de tudo, o livre mercado, e no qual o meio ambiente não é uma pauta prioritária, muito menos os povos tradicionais. Então, a gente teve recentemente a extinção do Ministério do Meio Ambiente, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um ministério que cuidava da pequena agricultura, né? da agricultura de base familiar e agroecológica. Então, desde 2016, a gente está enfrentando uma míngua, uma diminuição muito grande nos editais, no financiamento para projetos desse tipo. Por isso, esse momento para nós também é um momento muito importante para que a gente busque parcerias também internacionais, apoio de instituições fora, porque internamente a conjuntura é muito delicada para a gente muito bem tem mais alguma coisa você quer, quer falar tem algum assunto você quer tocar não acho que é isso deu para deu para dar ao Ricardo Sua pesquisa é o quê? juventude do campo permanência dos jovens no campo por meio de disso nada é? desenvolvimento de novas tecnologias sociais de uma nova forma de lidar então sou então, é... Eu vou te pedir apresentar o seu nome uhum. e também fa fala o seu área de estudo, Formação. Uhum. Tá. é Tá. Meu nome é Roberta, eu sou formada em ciências sociais, conheço em antropologia. É, tenho mestrado em extensão rural e trabalho com... Minha área de pesquisa é a juventude do campo. Tenho trabalhado pesquisando... Tentando compreender a, a evasão dos jovens do campo e formas, né? hoje em dia, tecnologias sociais, novas formas de se organizar no campo que contribuem para a permanência da juventude. Eu trabalhei recentemente em pesquisas com a juventude do MST. Encontrei uma moça outro dia que era do. Dois... É Juventude de, dos Quilombos, né? Juventude de Colomera, acho que é o nome do, do, do grupo. Ela falava de mais de 200 quilômetros por aqui na, na região, sendo desmarcado, né? Uhum. Três comunidades indígenas, até aqui, acho que é aqui perto do Milho Verde. Milho Verde? Eu não sei, eu sei que tem a mais próxima comunidade indígena que eu conheço é mais descendo mais a Serra do Cipó, que já é carmésia. Uhum. Mas, realmente, a região aqui é riquíssima e tem relatos até de quilombos aqui que vivem isolados até hoje. Que nem a gente né, sabe de comunidades indígenas isoladas. Então, há relatos de comunidades aqui perto, quilombolas, que desde a época da escravidão vivem isoladas, praticamente. Poucas pessoas né, conhecem os caminhos. Então, a região assim, é riquíssima, em termos de biodiversidade, cultural. Tá está falando muito bem, Roberta. É, vamos falar um pouquinho de biodiversidade também? Uhum. É, então, além disso, a gente está numa área que é considerada cordilheira do Brasil, né? que é a Serra do Espinhaço, uma área de transição é, entre a Mata Atlântica e o Cerrado, que tem uma biodiversidade incrível, que é medicinal, né? o Cerrado ele é reconhecido mundialmente por suas propriedades medicinais, então é um, um, um potencial ainda também em termos de biodiversidade.